beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a segunda parte dos. Como era o nome? PDRG. Não sei se esqueci é o nome é da minha própria série. O e dessa vez. Nossa senhora, dessa vez será a parte 2. Isso é óbvio que será a parte 2, velho. Que coisa absurda. E dessa vez. <risos> corta, corta. Fracassado. E sem mais relações, vamos começar logo. Esqueça que eu tenho que falar. O dia nem começou, né? O dia nem começou, mano. Né? Mas fui da vontade de 6 vezes. Fui da vontade de 6 vezes. Então se gostar assim. Fui da vontade de 6 vezes. Então vamos começar as perguntas. Primeira pergunta, nerdica. Por que a gente aperta mais forte os botões do controle quando as pilhas estão fracas? É. Bom, isso deve ser meio que instinto do ser humano porque pensa, pô, se não funciona. Talvez então, se eu quebrar, vai funcionar. Aí a gente faz assim, quebra. Ai, que legal. Funcionou. Isso, na sociedade deve ser normal apertar o controle mais forte pra ver se funciona. Eu mesmo faço isso e quebrei o controle fazendo isso. Sem demência. Próximo: O Iriuzinho loucaço. Quais jogos você vai jogar nas lives? Próximas. Bom, é, o Iriuzinho, infelizmente, como eu já disse nos comentários do vídeo, que eu ensinava como animais, tá, aparece nem no card que eu ensinava como fazer o personagem andar fluidamente. É, as lives vão. E parar por um tempo Porque, mano, é sério A minha internet, mano Do nada De um dia pro outro Ficou horrível, velho Não tem sentido Tipo, de um dia eu via vídeos em o HD 1080p Sem travar no próximo dia, eu. Assisti. Mano, os vídeos no YouTube trava em 144p, véi. A cada 15 segundos trava e tem que esperar uns 3 segundos pra voltar a rodar. Mas vocês não sabem a raiva que eu tenho, mano. Porque, tipo, foi do nada, não teve nem explicação, velho. Nossa, eu fiquei meio Agora os vídeos demoram muito mais pra upar. Eu tenho que ir upar com uma semana de antecedência pra dar tempo de Por os cards, os telos, os sinais, as telas finais, as anotações. E as... as... as... as... as... as... bem. A... Ah, e a segunda pergunta é se eu tenho gato ou cachorro. Eu tenho três cachorros, o Thor. Ele é o mais novo, dos meus cachorros E eu acho que ele estoura porque a pele dele é branquinho como, como um raio. Eita porra! Essa não é, Aí tem a Mitch, que é uma outra cachorrinha cor caramela. E a Mila, que é uma mistura de rock. Que ela acabou de latir. E, então, vai. Próximo. Henrique Almeida Barberá Eu tenho uma pergunta Qual é a sua comida favorita? A minha comida favorita é camarão Não, na moral, é muito bom camarão, velho Ainda mais, é sério, em Ribeirão Eu moro em sertão em Ribeirão, tem no shopping Tem uma loja, é restaurante né? loja tem um restaurante chamado Camarão e Sia, que mano, dá um camarão, com um macarrão, uns quatro queijos, velho Que caralho, não podia morrer sem assim, aquela minha última comida, velho Se eu, fosse, eu fosse, se fosse pra eu comer a última comida da minha vida e depois morrer, eu ia comer aquela comida, velho Camarão é muito bom, mano, na moral, não tem coisa igual Próximo Anil Kitchan Primeiras impressões minhas Qual é, oh, é a primeira impressão que eu tive de você? Que uma garota normal Não assim, sei não Eu, tipo Eu não julgo muitas pessoas Tipo, eu vejo uma pessoa Vejo que ela não é achada, pronto Eu considero ela minha amiga Eu sou muito aberto aos outros, tá ligado? Eu não consigo, e pior, quando alguém sabe esconder bem Eu não consigo reconhecer quando essa pessoa é má eu, eu boto muita fé nos outros E às vezes acaba, ó Por causa disso Então, é isso próximo Paulo Vitor Bessa Caralho, mano, minha internet não carrega, véi. Próximo: Luiz Gamer Baby, baby do baby do pirulabe, labe. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Próximo: Valéria Coutinho. Você prefere ping-pong ou canal? Meu sonho, mano. É o maior que você meu sonho é ser youtuber. Meu sonho é ser um grande jogador de ping-pong, velho. É sério. Porque, tipo, é o único esporte em que, tipo, eu sou bom mesmo, velho. Que não é dom, mano. Mas que, tipo, eu tenho uma habilidade sem assim, ter que me esforçar o caralho, velho. É, eu, eu fico muito feliz por poder ser bom nesse né? esporte, velho. É sério. É, então, desculpa a gente no canal, mas eu prefiro ping-pong. Próximo dica, Você grava com o celular ou com a câmera? <risos> Mano do céu, se eu tivesse uma câmera seria uma maravilha, velho Pobre é uma coisa triste Eu gravo com o celular, obviamente, eu já falei isso em alguns vídeos nas lives, ó, eu gravo com a webcam do computador Porque eu, eu, eu tenho que comer pra câmera do celular Pra juntar no OBS E mostrar as coisas Isso gasta muito mais no computador E, mano, eu demorei Tanto tempo pra descobrir que Eu podia ter, gravar desde o começo do canal Com a webcam do celular, véio, Que é poupada é muito meu no notebook, e, é sério Eu consigo jogar jogos muito, não muito pesados Mas muito mais pesados Do que eu jogava gravando a webcam do celular Porque isso não gasta meu computador porque, é sério, o que mais gasto na hora de gravar no meu computador é gravar meu webcam junto, porque usar o menor taxa de pizza aí não, não tá ligado e é isso galera, o vídeo vai terminando por aqui, as perguntas já acabaram lembre-se que se você quiser aparecer no próximo ask, deixe suas perguntas aí embaixo que eu estarei respondendo todas realmente, todas as perguntas que foram mandadas neste vídeo eu estarei respondendo, foda-se que o vídeo tenha 30 minutos de duração todas serão respondidas não neste vídeo, né? No próximo é, PDF, que será o terceiro. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal, que vai me ajudar demais na divulgação. Se possível, compartilhe com seus amigos pra que eles também é, conheçam o canal, tem umas boas risadas e que... O canal possa crescer, realmente. É, é, claramente. Então, é isso. O vídeo vai terminando por aqui. E... Não terminou ainda Meus dois amigos conhece, Lembram do First e do Lucky T4 Mais conhecidos como Vitor e do Lucas Eles criaram um canal, já falei tipo, em cards e telas finais Mas eu nunca tipo, mencionei assim em vídeo então, ó, o card dos dois estará aparecendo aqui, ó Só estará aparecendo um Mas cliquem para que apareça outro. Vou ficar com o dedo aqui em cima até que comece a aparecer o outro Vamos ver, eu esqueci quanto tempo demora pra mudar de um quarto pro outro Acho que talvez já esteja aparecendo agora Aquele já está aparecendo Eu tenho, não imaginando que está colocando o lado errado, seria uma vergonha já apareceu Então, hein, se inscrevam um, um, e vejam os vídeos do que canais... Se inscrevam um, e vejam os vídeos dos canais deles Que eles começaram agora, gente E é sério, é difícil começar no Youtube, agora tá assim tão difícil para mim porque eu já tenho alguém que vai assistir meus vídeos ele não tem, gente. isso só é sério ia ser, um grande... ia ser uma grande ajuda para eles, e ia ficar muito feliz se você ajudasse o canal deles a crescer porque tipo, eles deixam os vídeos aqui do meu canal muito mais engraçados é uma forma de retribuir eles, não e no último vídeo do Lucas no primeiro, eu também estou participando e do First, ele editou os vídeos muito bem, né, Lady of aniversário e fez uma gameplay de Rainbow Six Siege, então nesse Esqueça de conferir. E é isso, um grande abraço, fundo do meu coração que eu nem tenho e tchau. E eu vi era chuva, mas eu tava ligado, que era efeito da maconha. Perdido nesse mundo, me tornei um zenôia. Bate em casa, em casa, moça aqui que vende droga.